Com tantas incertezas no nosso país neste ano, muitos estão buscando formas de se ganhar uma renda extra ou até mesmo desempregados que estão buscando formas de conseguir se manter enquanto se qualificam novamente em suas áreas. E quando falamos em renda extra, a maioria já pensa vou trabalhar de Uber, não é difícil, e muitos motoristas falam que ganham muito bem. Mas será se realmente neste novo ano é possível obter uma renda extra, satisfatória, trabalhando com os aplicativos como Uber 99 e InDriver? Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo desde 2017. Ou seja, são seis anos que eu trabalho autônomo nesta área, então neste vídeo eu vou te explicar quais são os benefícios, os malefícios e tudo que você precisa saber sobre este mundo de aplicativos, para você mesmo poder tirar suas próprias conclusões de acordo com a sua realidade, se vale ou não a pena trabalhar com isso, então já senta o dedo no botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada de novo e vem comigo. O um Uber me diz que faz 500 reais, livre trabalhando 8 horas por dia e folgando aos finais de semana. Isso é mentira. Os ganhos de um motorista são muito variáveis, existindo diversos fatores que fazem você ter sucesso ou não trabalhando com isso. A primeira coisa que você precisa saber é que para se ter bons resultados durante a sua jornada de trabalho, você precisa ter uma ferramenta de trabalho que esteja de acordo com as exigências do negócio. Lembrando que ao trabalhar com os aplicativos, você não faz parte do quadro de funcionários da empresa que optou a se registrar. Você é um motorista autônomo que contrata o serviço de tecnologia e intermediação do aplicativo para te conectar a um cliente que por sua vez está disposto a pagar pelo serviço e levá-lo do ponto A ao ponto B com total segurança que você e essa intermediadora que é o aplicativo proporcionam. Resumindo, você é uma empresa na qual contratou uma intermediadora como Uber 99 para trazer clientes ao seu negócio. Simples assim. Por ser um modelo de negócio unilateral, aonde você não tem voz e concorda com todos os termos do contrato do aplicativo ali, não podendo recusar se você quiser trabalhar com eles, se dispondo dos valores que eles prometem, não podendo fazer qualquer alteração, você precisa adequar o seu negócio ao modelo deles, e quando eu digo isso, eu estou falando de adequar a sua principal ferramenta de trabalho, Como é você... eu estou falando do seu carro, isso mesmo, uma pesquisa independente aponta que grande parte do insucesso de um motorista e de sua insatisfação nos ganhos, é devido à escolha do veículo e às suas condições, Como é o motorista para você ter ideia, para de fato ganhar dinheiro, ele precisa ter as melhores condições, por exemplo, supondo que o seu carro ali seja um carro próprio, quitado, você só teria ali os gastos de manutenção, combustível e outras despesas simples do seu negócio, além claro da documentação anual do veículo, ou seja, o seu faturamento vai ser bem maior, já quem aluga um carro ou financia um carro, tem um custo extra mensal do próprio veículo que tem que ser colocado na ponta do lápis. Ou seja, você vai ter os mesmos resultados que o um motorista que tem um carro próprio, mas tem uma despesa extra de financiamento ou aluguel. E claro, eu não estou falando que alugar um carro financiar não é viável. Eu mesmo, quando comecei, eu alugava carro, era bastante viável, eu estava aprendendo ali a dirigir com os aplicativos e eu conseguia assim manter pagar minhas contas tranquilamente por isso eu digo cada um tem uma condição diferente dos outros mas é muito nítido que hoje se você tem um carro próprio você ganha muito mais dinheiro do que um carro de um motorista que tem um carro financiado ou alugado mas não é só isso a escolha também do modelo do carro tem que ser falada aqui neste vídeo porque tem modelos de veículos que consomem muito combustível, já outros são bem econômicos como é o caso desse meu Quid Outsider 1.0, ele é extremamente econômico por ser um carro de cidade, para você ter uma base de economia desse carro eu consigo faturar bruto com apenas 100 reais de combustível uma média de 520 reais a 730 reais que são os picos mais altos que eu consigo com um dia de trabalho com esse gasto de combustível ou seja este meu carro ele consegue consumir menos de 20% dos meus ganhos do dia sendo um carro extremamente viável para o trabalho de aplicativos além de que a manutenção dele não é nem um pouco cara mas eu quero deixar claro novamente que cada caso é um caso para você saber se realmente vale a pena ou não trabalhar com os aplicativos você precisa levar em consideração muitos fatores como por exemplo qual é o ganho médio de quilômetro e tempo da sua cidade se o seu carro ele é alugado próprio ou financiado, qual é o consumo médio do seu modelo de carro com combustível, quanto você vai ganhar por dia para conservar a limpeza do seu veículo, qual é a sua dedicação para atingir as suas metas pré-estibuladas por você mesmo, se você conhece na sua cidade para se bem se posicionar, se você vai rodar aceitando tudo que aparece na tela do aplicativo ou se você vai utilizar estratégias de aceitação e também qual é a sua estratégia de alimentação e pausa, meu são muitos fatores que influenciam no ganho de um motorista, eu adoraria poder dizer diversos fatores aqui neste vídeo, mas infelizmente esse vídeo tem que ser limitado devido a algumas regras do youtube, o que eu costumo dizer para as pessoas é que se você quer trabalhar com os aplicativos a primeira coisa que você tem que fazer é se cadastrar e testar. Você infelizmente não tem como se basear somente no que os outros falam, você vai ter que colocar tudo na ponta do lápis e testar, ver se realmente vale a pena trabalhar com isso. Porque como eu disse, cada caso é um caso e testar é a melhor opção. Eu costumo dizer também que se você quer começar a trabalhar com isso, começa a se informar com motoristas da sua cidade. Pergunte ali quais são as estratégias que ele utiliza, qual é o modelo de carro dele, se o carro dele consome bastante. Se você já tem carro próprio, é melhor ainda porque você consegue faturar mais com isso e você não tem aquela dor de cabeça de ter que financiar. Já que se você for financiar um carro, eu não recomendo você fazer isso logo de cara, porque infelizmente você não sabe se vai se adaptar ao trabalho e depois fica muito difícil de se desfazer do financiamento. E eu vou ser sincero novamente contigo, hoje em dia, nos dias atuais, para você ganhar um dinheiro de verdade trabalhando com isso, você precisa rodar muito no aplicativo, e quando eu falo em rodar muito, eu falo assim questão de 10 a 12 horas por dia. Eu mesmo, quando comecei há 6 anos atrás, para você ter uma ideia, eu comecei fazendo 8 horas por dia de trabalho e ganhava bem. Hoje, para fazer os mesmos resultados que eu fazia antigamente, eu preciso rodar no mínimo aí 12 horas por dia, às vezes até um pouco mais. E isso é bastante desgastante para algumas pessoas. Eu poderia vir aqui falar que você vai ganhar, sei lá, 500 reais todos os dias. Trabalhando aí com os aplicativos e mostrar os meus resultados ali, como muitos influenciadores fazem. Mas eu acho injusto fazer isso, pois a minha experiência é diferente da sua. A minha cidade provavelmente é diferente da sua. O meu veículo provavelmente é diferente do seu. Entre outras coisas. Mas claro, o que não quer dizer que você também não consiga alcançar os mesmos objetivos, ou até mesmo ter os mesmos resultados que os meus, tudo vai depender do seu esforço, da sua dedicação para alcançar o seu sucesso profissional, o que eu posso dizer com total certeza é que todos possuem a mesma oportunidade, você só precisa correr atrás dos seus objetivos e buscar sempre ser o melhor em tudo aquilo que você faz. Mas vem cá, Lucas, quais são os benefícios então de trabalhar com o desse aplicativo que você disse no começo do vídeo? Primeiro, ganhos imediatos. Hoje, os aplicativos te pagam na hora que você finaliza, ou seja, você sempre terá dinheiro ali no bolso, se você trabalhar, claro. Segundo, você trabalha a hora que você desejar, podendo conciliar os seus horários pessoais com o seu trabalho. Terceiro, contato social. Você poderá sempre ter uma interação com outras pessoas dentro do carro, estimulando a sua fala e a aprendizagem social. Quarto, aperfeiçoamento de técnicas ao volante. Por dirigir profissionalmente, você afia as suas habilidades devido às horas no volante, evitando até mesmo problemas futuros como acidentes. Quinto, benefícios previdenciários. Todos os motoristas precisam ter o um MEI, dependendo da sua cidade não é obrigatório para se cadastrar no aplicativo, mas eu recomendo todos os motoristas contribuírem mensalmente, assim quando vocês precisarem, vocês vão lá e usufruem dos benefícios da previdência e o valor do MEI é muito pequeno. Sexto, benefícios privados, todos os aplicativos hoje em dia possuem alguns benefícios quando você se dedica para trabalhar neles, como por exemplo, Aulas bilíngue, planos de saúde, planos de celular, tem diversos benefícios que você pode ter ao trabalhar com os aplicativos. Mas quais são então os malefícios de trabalhar com isso? Primeiro, para obter bons ganhos você precisa dirigir por várias horas. Segundo, desgaste e depreciação acelerada do seu veículo, salvo aqueles que alugam o carro. Terceiro, problemas de saúde. Se você não se regrar profissionalmente, levantando do carro e esticando as pernas sempre que possível, você irá adquirir com o tempo algumas dores crônicas, inclusive ganho de peso por ficar muito tempo sentado dentro do carro. Quarto, exposição por ficar muito tempo na rua. Olha, você infelizmente fica sujeito à bandidagem do país. Eu mesmo, em seis anos de trabalho, isso aconteceu uma vez comigo. Fiquei ali mexendo no meu celular enquanto ficava esperando o passageiro em um bairro perigoso, acabei sendo abordado por dois meliantes, pronto, me ferrei. Eu já expliquei isso em um outro vídeo que eu vou colocar aqui no card acima, beleza? Quinto, sujeito aos valores que os aplicativos propõem em cada corrida. Infelizmente, você não tem direito a escolher as suas tarifas, mas você pode sim escolher quais corridas você. Considera melhor para você. Sexto, sujeito à variação dos preços do combustível, que é o principal vilão dos seus ganhos. Ele vai consumir bastante dependendo do seu modelo de veículo. Olha, e também tem vários outros malefícios que fica difícil descrever de todos nesse vídeo. Mas, sabendo de tudo isso que eu tentei mastigar para você, qual é a sua opinião? Vale a pena trabalhar com os aplicativos? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse trabalho. Eu mesmo vou ser sincero para você novamente. Eu sou muito suspeito de falar, afinal, são seis anos que eu trabalho com isso e eu mesmo não largo isso, enquanto isso não se tornar completamente inviável. Inclusive... Se você assistiu esse vídeo até aqui e acha que vale a pena para você, eu tenho duas condições exclusivas. Primeiro, um link exclusivo aqui para cada aplicativo que hoje tem no mercado, Uber, 99 e Indriver, que premia você ao fazer determinado número de corridas na plataforma. E por se inscrever nesses links que eu vou deixar aqui na descrição, você vai também ter alguns benefícios de receber alguns incentivos do aplicativo para você aumentar os seus ganhos no início. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, segunda oferta exclusiva é um link com belo desconto para você adquirir uma maquininha de cartão, é muito importante ter uma maquininha para você evitar calotes e até mesmo aumentar o número de corridas que você tem nas plataformas como em drive tem a opção com maquininha de cartão e 99 também tem a opção de maquininha com de cartão dentro do carro aumentando o seu número de corridas, então este é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. A você mesmo tirar suas próprias conclusões de acordo com a sua realidade. Eu eu gostaria muito de poder completar esse vídeo com muitas informações, mas ele acaba ficando muito longo e infelizmente o YouTube acaba penalizando se as pessoas não assistirem até o final. Mas olha só que bacana. Eu preparei mais dois vídeos top exclusivamente para você. Então te espero em qualquer um desses dois vídeos